Antes de pensarmos em fazer contas ou medir objetos, precisamos conhecer um pouco da história da matemática. A necessidade de criar um sistema de contagem surgiu com o início de determinadas atividades. A criação de animais, o desenvolvimento da agricultura e até mesmo na venda de escravos. Então, criou-se várias maneiras de realizar essa contagem. Marcas de barro, marcas no barro, uh, nós em cordas, a utilização de pedras, duplicação em cubos, números ímpares e pares, sistema decimal e mesmo desenvolvimento de aplicativos e ferramentas para este aprendizado. Com o desenvolvimento do homem, ele foi construindo formas para realizar a contagem de itens para entender a quantidade necessária para determinadas situações, entendendo a diferença entre ter mais peixes para se alimentar ou ovelhas, o processo de dias e noites e os eclipses. Serviu no auxílio para cozinhar, encontrar a quantidade exata para se alimentar de peixes para uma determinada quantidade de pessoas. Durante o período pré-histórico, eles não tinham conhecimento da escrita. Então, era necessário realizar, realizar o cálculo com madeiras, fazendo riscos nelas, pedras, para construir o material necessário para caçar e sobreviver. Hoje em dia, não utilizamos mais pedras para contar as quantidades. Devido ao desenvolvimento social, com o passar dos anos, descobrimos o caderno para anotarmos o sistema de números decimais que conhecemos e utilizamos hoje em dia.